Vai estar no ar o trabalho em revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Trabalhadores e administradora do Hospital Regional de Sinop realizam um acordo de quase 2 milhões de reais. E você vai ver também. Os benefícios que algumas empresas oferecem, não só para os trabalhadores, mas também para seus dependentes. Hoje nós temos, para você ter ideia, 5.500 funcionários na empresa, sendo que desses 5.500 nós temos 12 mil vidas. Dentro do nosso plano de saúde. No quadro a direito, o juiz Ulisses Taveira esclarece a dúvida de uma trabalhadora sobre o adicional de insalubridade. Em estúdio, uma entrevista com o ouvidor-geral da União, Gilberto Waller Júnior. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Todo trabalhador precisa de um bom currículo para se candidatar a uma vaga de emprego. Por outro lado, muitas empresas para atrair bons profissionais oferecem benefícios não só ao trabalhador, mas também aos seus dependentes. Veja o que diz a legislação. Esta empresa de Cuiabá, que tem mais de 5 mil empregados, oferece diversos benefícios como planos de saúde e seguro de vida.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 Trabalhadores e a administradora do Hospital Regional de Sinop realizam um acordo de quase 2 milhões de reais. Os valores são referentes a salários atrasados. A Sinara Alves conta pra gente os detalhes. Olá, Zequias. A Fundação de Saúde Comunitária que administra o Hospital Regional de Sinop fez um acordo no tribunal para pagar os salários atrasados de 232 trabalhadores que atuam na área administrativa deste hospital. Os valores são referentes aos atrasos dos meses de setembro, outubro e novembro de 2017. O acordo foi feito entre a empresa e o sindicato da categoria. A fundação explicou que estava com dificuldades financeiras por causa da demora do repasse de verbas do governo do estado. Os trabalhadores chegaram a fazer greve no final de 2017 para protestar contra o atraso nos salários. Todos os que fazem parte da ação têm até 120 dias para se habilitarem no seguro-desemprego. Obrigado, Sinara. E muitos têm dúvidas sobre direitos e deveres trabalhistas. No quadro A Direito dessa edição, o juiz Ulisses Taveira esclarece a dúvida de uma trabalhadora sobre o adicional de insalubridade. Meu nome é Angélica é, e eu tenho uma pergunta a fazer.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 Envie para a gente sua dúvida através do e-mail comunicação.trt23.jus.br E um acordo homologado pela Justiça do Trabalho encerra processos sobre conduta antissindical envolvendo uma empresa de ônibus de Rondonópolis e um ex-empregado. Veja estas e outras notícias agora no Giro da Semana. A empresa Rino Transportes comprometeu a pagar aproximadamente 6 mil reais de multa e a não dispensar empregado que se candidatara ao sindicato ou associação da categoria. Essas condições fazem parte do acordo judicial assinado na segunda vara de Rondonópolis em uma ação civil pública movida contra a empresa de ônibus por ato antissindical. Na conciliação homologada pelo juiz Paulo Barrino Evo, a empresa aceitou não agir de maneira que possa perturbar ou dificultar o exercício dos direitos sindicais e a não praticar represálias ou atitudes discriminatórias. Em caso de descumprimento, a empresa terá que pagar multa de R$ 5 mil reais por cada item violado e a cada trabalhador prejudicado. O TRT de Mato Grosso emitiu a ordem de serviço para a elaboração do projeto de construção da nova sede do Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde. O prédio será erguido em um terreno doado pelo município à União, situado numa região que deve abrigar o centro político e administrativo da cidade. O novo edifício terá condições de abrigar a atual vara do município e outra unidade judiciária que poderá ser criada futuramente. A expectativa é que as obras comecem ainda este ano. A vara de Lucas do Rio Verde é a unidade de primeira instância com maior movimentação processual do Estado. Em recentes decisões dadas pelas turmas de julgamento, o TRT de Mato Grosso considerou não ser devida a sucumbência dos honorários em processos ajuizados antes da vigência da reforma trabalhista. A sucumbência é quando o lado perdedor de um processo deve arcar com as custas e os honorários dos advogados da outra parte e é uma das novidades trazidas pela reforma trabalhista. O assunto é controverso no meio jurídico. Nas duas decisões proferidas pelo Tribunal, o entendimento foi de que não se pode pegar surpresa às partes e impor algo que não existia no início da demanda. Outro argumento apresentado por um dos desembargadores é que as regras não podem ser modificadas no meio do curso do processo, sob pena de desrespeitar também o princípio básico da proteção da confiança. No próximo bloco, vamos conversar com o ouvidor-geral da União, Gilberto Vale Júnior. Entre outras coisas, ele fala sobre o papel das ouvidorias no combate à corrupção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 A trabalhadora toma choque elétrico em obra e está em estado grave. Você gostaria de virar notícia de rádio? Eu estava distribuindo vergalhões na obra quando encostei o vergalhão no fio. Aí eu tomei uma descarga elétrica muito forte e caí. Eu fui socorrida, mas mesmo assim eu tive várias queimaduras pelo corpo. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete. Denuncie irregularidades.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 Estamos de volta. A sociedade cobra cada vez mais transparência dos órgãos públicos, bem como a melhor prestação dos serviços. Nesse contexto, qual é o papel das ouvidorias e como elas podem contribuir para o aperfeiçoamento dos trabalhos e do atendimento? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o ouvidor-geral da União, Gilberto Waller Júnior, Doutor, obrigado pela sua presença aqui no Trabalho em Revista. Obrigado você pela oportunidade de falar. eu começo perguntando, o cidadão compreende bem o papel das ouvidorias hoje? Bom, o cidadão pouco tem de compreensão, inclusive, de que ele tem direito a um serviço público de qualidade. Ele primeiro tem que ter essa compreensão de que o serviço público é pago pelos seus impostos, ou seja, ele é dono e titular do direito de um serviço público de qualidade. Após essa conscientização, sim, daí ele teria um segundo passo que é cobrar. Essa qualidade do serviço. Ele se manifestar se gosta ou não gosta de um serviço, se esse serviço está de acordo ou não com aquela é, perspectiva que ele tem da administração pública. E esse seria o papel das ouvidorias. É então, um segundo passo, é para verificar a qualidade do serviço, a boa o bom emprego do recurso público. É um tipo de manifestação que pode aperfeiçoar os trabalhos do, do, dos órgãos públicos, né, doutora? Ele é fundamental. Na verdade, através da manifestação de ouvidoria, o gestor, a administração pública, verifica a efetividade de uma política ou de um serviço público. Se aquele serviço público realmente está atingindo o objetivo pelo qual ele existe. Então, só com a reclamação, com o elogio, com a manifestação do cidadão, o gestor consegue aprimorar e atender bem o cidadão. A gente pode dizer que há uma certa confusão entre o SACS e as ouvidorias? Sim, na verdade, por serem canais de atendimento, há essa confusão. Na, no setor privado é bem dividido isso, e você tem o, o primeiro atendimento que é no saque, onde você se manifesta, onde você fala sobre um problema existente, e caso não haja atendimento, vai para a ouvidoria. No setor público, muito de saque e ouvidoria, elas são reunidas no mesmo setor, que é o da ouvidoria. Então, por isso há esse, esse estranhamento nesse tipo de atividade alguns órgãos já mais estruturados que têm essa divisão. A gente pode falar como os Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, mas muitos da administração pública não, como saúde, previdência, entre outros. A gente percebe que essa estruturação ela é maior nos órgãos que atuam no meio empresarial, né? E diferentemente dos órgãos que é da administração direta, por exemplo. Sim, na verdade o que acontece, o setor privado já percebeu que o que gera mais importância para ele, gera mais negócio, é a análise do cidadão, a análise do seu cliente, a percepção dele e não mais uma análise técnica. A administração pública agora que está percebendo isso, que o mais importante é atender bem o cidadão, é verificar o que, que ele está vendo por aquela política pública. A gente verifica que vários serviços hoje que são bem avaliados de inovação para você reservar um hotel, por exemplo, antigamente você fazia a reserva através de estrelas, tinha uma análise técnica que era de um funcionário da Embratur, da Embratur que categorizava como uma, duas, três ou cinco estrelas. Hoje em dia ninguém mais reserva o hotel pelas estrelas, e sim pela percepção do usuário daquele, daquele hotel. Você vai verificar a qualificação que alguém como você utilizou. E é essa a modernidade. E é esse o papel das ouvidorias. É coletar a manifestação do cidadão e passar para o gestor. Esse posto de saúde está atendendo bem, esse posto não. Esse ele gosta, esse ele não gosta. E a gente fala hoje muito em combate à corrupção, né? um tema inclusive e bem em voga no meio da sociedade. Como as ouvidorias podem contribuir com isso especificamente, ouvidor? O combate à corrupção tem que começar, ele tem que partir da sociedade. A sociedade tem que lembrar que o dinheiro público é dela, ela que paga os impostos. Então ela tem que fiscalizar, fazer o controle. Isso ela pode fazer no seu dia a dia, verificando uma obra que está paralisada, algo estranho que está acontecendo no serviço público, alguém que está pedindo alguma vantagem devida para ele, e utilizar as ouvidorias através do canal de denúncia. Ele tem que denunciar para que o Estado possa agir e combater a corrupção. É, só para exemplificar, das denúncias que chegam à CGU, nas operações especiais que a gente fala, que é junto com a CGU, Ministério Público e Polícia Federal, 70% delas oriunda, são oriundas de denúncia de cidadão. Nossa. E a gente pode afirmar que os, cidadãos, que os cidadãos confiam nos canais de denúncia hoje? Um organismo internacional chamado Transparência Internacional, junto com o Instituto Barômetro e a Ernest Young, aqui no Brasil, realizou uma pesquisa com todos os países da América Latina e Caribe. E foi divulgada em outubro do ano passado uma pesquisa, para avaliar se o cidadão confia no canal. E para a felicidade de todos, junto com a Costa Rica, o Brasil ficou em primeiro lugar em toda a América Latina, com um percentual de 74%, sobre confiança nesse canal. E mais, o mais impressionante, o brasileiro é o que mais confia que o, a sua atuação pode mudar o país. 83% dos brasileiros entendem que se ele fiscalizar, se ele controlar, se ele reclamar, ele pode mudar a, a, a situação do nosso país. A atuação da CGU em relação às demandas que chegam é, um, é um bom exemplo disso, né? E até aproveitando esse gancho, é, nós temos bons exemplos, cases é, de trabalho que se originou nas ouvidorias? É, o que acontece? A gente, é, através da a, na Ouvidoria Geral da União, nós estamos fazendo parcerias com a sociedade civil. Entendemos que muitas vezes o cidadão tem, não tem uma vontade grande de se manifestar diretamente para o Estado, com seu canal, com, a, com, com toda a burocracia que existe dentro de um Estado. Nesse, nesse sentido, a gente está fazendo parcerias com a sociedade civil, que desenvolvem aplicativos, aplicativos próprios, com a cara da sociedade civil, da forma como eles querem, para coletar a manifestação. E essas, essas coletas vêm diretamente para o sistema da Ouvidoria Geral da União, para dar tratamento. Um dos casos é a parceria que a gente fez com o Instituto Reclame Aqui, em que o cidadão faz a manifestação e lá ele já é jogado para o nosso sistema e recebe o um protocolo. Outros casos, projetos como Monitorando a Merenda, onde capacitamos crianças, começou um piloto em Belém do Pará, capacitamos 450 crianças para elas fiscalizarem a qualidade da merenda diariamente. Isso foi fantástico, porque a criança avaliando se tinha merenda ou não, se a, se a merenda era interessante ou não. A gente fez esse piloto também no Rio de Janeiro no final do ano passado, em duas semanas a gente tinha mais de 800 coletes, as crianças avaliando a qualidade da merenda. Isso é uma nova perspectiva, é você trazendo o poder de fiscalização, poder de cobrança para a sociedade. E quando fala em criança, muito mais, porque a gente está preparando elas para o futuro. É, e agora tem também o código de defesa do usuário do serviço público, né, Vidor? Isso, é a Lei 13.460, que foi publicada no dia 27 de junho, entra em vigor agora no começo de junho de 2018, de aplicação para todo, é, todo o território nacional, para todos os poderes e entes. E ela traz algumas perspectivas interessantes, trazendo os padrões mínimos de atendimento, prazo para resposta, qualidade da resposta e, principalmente, questões principiológicas para o serviço público que ele tem que ser de qualidade, que o cidadão tem direito, que o cidadão tem a, a palavra do cidadão tem que valer alguma coisa. A gente percebe que a legislação acaba evoluindo, né? Talvez esse reflexo de uma maior conscientização do próprio cidadão de que ele tem esses direitos? Sim, na verdade, cada vez mais, o cidadão tem que estar imbuído de que o serviço público é dele, e é para ele, e ele tem que ter esses direitos. Infelizmente, no Brasil, ainda a gente precisa ter uma lei para assegurar esses direitos. Em países desenvolvidos, você não precisa ter uma lei para assegurar que o serviço público tem que ser de qualidade, ou que ele tem que ter um canal de denúncia, um canal de reclamação. Mas em países em desenvolvimento, infelizmente, a gente ainda precisa. Ok, para terminar, é, ouvidora, o senhor esteve agora recentemente em Cuiabá para um evento sobre ouvidoria, né? É, o que os órgãos estão discutindo é, nesse, nessa área? Isso. Nós estamos discutindo a regulamentação da Lei 13.460, do Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, uma padronização de entendimentos, uma padronização de procedimentos e, principalmente, chamando a sociedade civil para que participe, para que se manifeste, para que reclame, que ela compre a bandeira de mudança na situação é, de, é, do serviço público, para que ele se torne um serviço público de excelência, de qualidade. Ok. Quero te agradecer pela presença aqui no trabalho em revista. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado por sua companhia. Você pode rever esse programa acessando a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite para seguir o Tribunal também nas redes sociais e assim ficar por dentro de tudo que acontece na Justiça do Trabalho aqui em Mato Grosso. Obrigado e até a próxima.